Falando sobre outra mesa, que é a Surge Trade, que é uma outra mesa financiada E que ela tem um plano de uma etapa só, como eu percebi aqui Mas é muito interessante a gente saber como é que funciona Quando a gente vai para o Trustpilot deles, a gente já percebe o seguinte Tem notas positivas? Tem, maioria, 96 dá 153 Porém, a média, a nota tá 4.2, não é tão boa assim, tá pessoal? Por exemplo, a gente tem a Top Tier, tem 4.9 A gente tem a FTMO, por exemplo Oh, 4.9 myforexfounds 4.9 essas mesas que tem uma alta avaliação, eu vou deixar de fazer um teste numa mesa tão boa pra fazer nessa? não vou pessoal, não vou e eu vou mostrar pra vocês o quão ruim é essa mesa na minha opinião, eu vou, vou dar uma opinião sincera aqui, polêmica, tá? vamos lá, 90% dos lucros eles dizem que vão dar pra você tá eu duvido que você chegue até lá já vou deixar logo meu, minha indignação aqui é um sistema de uma etapa, então consequentemente o drawdown é menor, isso aí eu entendo perfeitamente. Eles têm um max drawdown de 5%, mas eles têm um drawdown diário de é, 4%. Lembrando que o drawdown deles é por trailing, tá? aquele famoso, é semelhante ao drawdown relativo. Agora falando um pouco sobre o plano deles, uma conta de 25 mil dólares, por exemplo, que é para um cara mais iniciante, é 250 dólares, tá? Então na minha opinião é caro, tá? não é um plano assim barato. Mas vocês têm que entender o seguinte, é um plano de uma etapa. Então normalmente eles colocam mais caros mesmo Só que pensa comigo, você acha que vale a pena fazer o que? Pagar 700 dólares para fazer um plano de uma etapa na Surge Trader Ou pagar 990 dólares para fazer um de uma etapa na Defound Trader? Eu prefiro fazer na Defound, tá? Ainda mais essa mesa aqui que tem um Trustpilot de 4.2, tá? Vamos lá, agora por que para mim ela não é tão legal? Primeiro vamos olhar o scaling deles que pode chegar até 1 milhão, muito bom Tá? Você tem participação de 90% Só que a alavancagem é sempre muito baixa sempre aba... ah, não, é, não chega nem a 1 para 30 É sempre abaixo de 1 para 30, é 1 para 20 tá? E eles têm um trading muito apertado De 5%, ou seja, vai sufocar você E você nunca vai chegar a fazer nenhum scale Eu tenho certeza tá? Provavelmente na estatística Dessa mesa, o número de pessoas que aprovam Deve ser menos de 1% tá? E o número de pessoas que conseguem fazer um scale Deve ser muito menos, aí é uma máquina de fazer Dinheiro para eles, tá? mas que realmente Tem traders que ganham com isso aqui, o cara tem que ser bom, tá? Todos os méritos ao trader e não à mesa. Sobre regras, isso é o que faz essa mesa ser horrível, tá? Eu vou mostrar aqui as regras dele. Vai lembrar vocês algumas mesas no passado, tá? Já vou dizer logo pra vocês que vai lembrar outras mesas do passado, mas vamos lá. A Surge Trader, ela tem uma regra de Stop Loss. Então, vamos supor, você operou certinho, tá? Você fez aí 10 mil dólares, Vamos supor que, além do seu histórico, teve uma ordem que você botou sem querer, sem querer. Sabe aquela ordem que você bota, paga o spread e você fecha? Tipo assim, questão de segundos. Vamos supor que essa única ordem de mais de 100 ordens que você fez, nesse lucro todo que você fez, essa única ordem não tenha colocado um stop loss. Porque foi muito rápida. Você clicou sem querer e já fechou. Por causa dessa ordem, você não recebe seu pagamento todo, tá? Então, normalmente mesa que coloca essa regra de stop loss é necessário para cada operação. Eu entendo que ele está falando isso por questão de nível de risco. Mas tem coisas que são desnecessárias. Pensa comigo, você está fazendo uma avaliação de um teste numa conta demonstração. Tá? Uma coisa é essa regra estar tá na conta live. Eu entendo. Mas numa conta demonstração, eles já fazem isso para te desclassificar do próprio teste. Entendeu? Porque na conta demonstração não está dando prejuízo nenhum. Então, para mim não faz sentido. Enfim, é, operação no final de semana. Se tiver operação ali na sexta-feira, tal, tal, tal, eles encerram a sua ordem e não querem nem saber, tá? Máximo de lotes, pô, muito. Eles botam aqui ó: comerciantes podem ter número máximo de lotes de um lote para cada 10 mil, né? Do tamanho de sua conta. É, eles falaram que é até 1 um para 20 Até 1 um para 30, né? Mas eu acredito que a alavancagem deles seja muito menor Então assim, olhando assim eu não, preciso, eu não vou perder meu tempo, pessoal Detalhando sobre essa mesa, porque eu já vi que ela não é boa Tá? Não vai valer o meu tempo Fazer análise detalhada sobre ela Mas dá uma atenção a vocês que existem Mesas melhores Tá, pessoal? Agora vamos falar sobre a Fieldcrest.